eu vou mostrar pra vocês só o comecinho tá porque o final vai ser igual tá bom então a carreira 13 uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar ok então aqui no espaço eu vou fazer o leque de três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui três pontos altos, ok. E agora é só continuar fazendo a carreira aqui, tá bom? Uma, duas, três correntinhas, vou virar então, aqui nesse espaço, um. E dois pontos altos, duas correntinhas, e aqui eu vou fazer o leque: tá, três pontos altos, cinco correntinhas, e mais três pontos altos, um, dois e três. Ok, então é assim que eu vou seguir fazendo e uma observação se vocês olharem aqui certinho tá aqui e aqui onde eu comecei até essa parte aqui é igual tá então na próxima carreira a carreira 15 é diferente então por isso mesmo que eu estou mostrando para vocês tá então a carreira 15 é diferente depois volta a fazer uma parte aqui que eu vou mostrar para vocês depois tá bom e eu vou explicar é pra vocês conseguirem né fazer maior ainda se vocês quiserem tá bom então, a carreira 15 uma duas três correntinhas vou virar então aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas, e aqui eu faço meu leque, ok? Três pontos altos, cinco correntinhas, e três pontos altos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, e aqui eu viro fazendo o leque, ok? E é só seguir fazendo a carreira depois dessa tá carreira 16 uma duas três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos aqui no espaço três aqui no seguinte quatro cinco Aqui no espaço 6 e 7, duas correntinhas. E aqui eu vou fazer meu leque de três pontos altos: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e novamente aqui mais três pontos altos. Então é só seguir fazendo a carreira, tá? A carreira agora que é o ponto alto. Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira aqui para vocês, tá? E depois a gente vai fazer reto para preencher essa parte aqui para formar aqui o quadrado. Tá então, aqui é a carreira 17, uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então aqui eu já tenho três. 4 5 Aqui 6 7 8 9 pontos altos, duas correntinhas e aqui eu faço o leque. Eu vou explicar uma coisa para vocês, para vocês conseguirem fazer as demais carreiras, OK? então aqui eu vou fazer três quatro cinco e aqui mais três pontos altos um dois e três tá e assim eu vou até o final então aqui eu vou dar uma breve explicação pra vocês para vocês conseguirem fazer né as demais carreiras tá se vocês quiserem mais larga né ok então aqui se você observar aqui no começo tá tanto aqui como aqui apenas algumas carreiras são iguais por exemplo aqui é número 1 2 3 e 4 e aqui número 11 12 13 e 14 são iguais depois eles modificam, eles ficam diferente né? Aí você pensa: ah, mas como é que eu vou fazer? Não dá pra olhar aqui, porque aqui é diferente, né? Não dá pra fazer igual. Exatamente, não dá pra fazer igual. Mas vocês conseguem fazer só olhando o desenho, tá? Então, por exemplo, a próxima carreira que eu for fazer é do ponto. Ponto alto correntinha ponto alto correntinha correto então por exemplo aqui como eu vou fazer então eu vou olhar aqui embaixo tá eu olho essa carreira aqui ó por exemplo tá então eu fiz as duas de ponto alto aqui eu fiz as duas de ponto alto tanto é que é diferente tá aqui eu tenho 11 pontos e aqui em cima 13 aqui eu tenho 7 depois 9 então é diferente né eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui então aqui eu fiz dois pontos altos uma correntinha, um ponto alto e assim eu fui então aqui eu vou fazer a mesma coisa Três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto Tá, então aqui eu começo com dois pontos: uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte um ponto alto, uma correntinha, pulo um, no seguinte um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte um ponto alto. Então a seguir vem o que? Uma correntinha aqui no espaço: dois pontos altos, duas correntinhas, e aqui eu faço meu leque entendeu então é só vocês seguirem olhando mais ou menos aqui ok é só olhar aqui então a próxima carreira vai ser também de ponto alto né e correntinhas então é só você continuar fazendo aqui a mesma coisa você vai seguir fazendo tá bom é é bem simples não é aquela coisa assim é complicada Tá bom então eu vou fazer até essa parte aqui tá que agora a gente vai fazer o preenchimento aqui pra fazer né o quadrado o retângulo tá bom